Quinto dia útil, né? É, hoje é dia de ó, botar dindinho no bolso. É, como diz a, aquela música do Fernando Sorocaba lá, é dia 10, e o que que aconteceu? Papai recebeu. Mas aí o papai recebeu, o que que acontece? Hã? Aí vai pagar aluguel. Aí você paga aluguel. Aí você fala, mais um mês eu pagando aluguel, sendo que eu poderia estar tá pagando o que é meu. Investindo no que é meu, pra isso a gente chama ela, que sabe tudo de imóveis, a sua consultora imobiliária, sabe de tudo. Vanja Melo, tudo bem? Seja bem-vinda mais uma vez. Obrigada. Eu, feliz de começar já a semana com você aqui, nosso Israel tá de férias, Eu né? que estou feliz em ter você aqui. <risos> Ô, Vanja, é o seguinte, a pessoa que tá pensando hoje assim, vou tá ali contando as notinhas, fazendo aquele pix lá, fala assim, olha, eu poderia hoje tá morando no que é meu, pagando mais uma parcela... Porque é meu, mas é difícil. Aí o povo enrola, como é que faz? Eu quero alguém que resolva os meus problemas, não me aumente os problemas. Sim. Com quem eu falo? Comigo. <risos> Com ela, Banja <risos> Você vê como que é, né, hum. Fernando? É, essa, essa parcela até do aluguel né? Uhum. é uma parcela que não vai te voltar. Nunca mais. Nunca mais. E tem gente que passa às vezes 10, 7, 7 a 10 anos depois que acorda que está pagando esse tempo todo de aluguel. Hoje você poderia estar sendo debitada a parcela da sua casa, que é débito automático, né, os financiamentos, mas algo que vai voltar para você e o melhor, com uma valorização, porque o imóvel ele não perde valor, ele só aumenta. E conforme você seja sendo um homem inteligente, sabendo onde comprar, isso ainda tende a valorizar mais ainda. E em Três Lagoas, gente, nós estamos em uma expansão de crescimento muito acelerado com as vindas dessas fábricas, em volta, dentro da cidade, então o um imóvel aqui nunca está perdendo valor, só está melhorando. Então eu acredito que um bom investimento seria uma compra de um Resolve imóvel. Resolve a situação, Resolve. né? Resolve. Ô, ô Van, é, é o seguinte, a gente fala desse momento, é com você que de repente você trabalha na indústria, você que trabalha e tem um FGTS e esse seu FGTS está parado, está tá rendendo nada, tá aí vai, vai dar dengue nesse FGTS, se fosse <risos> água dava dengue, então... Vamos pegar esse FGTS que está parado aí e vamos colocar ele numa casa Sim, numa né? valor... ele vai ter uma valorização até maior Eu às vezes aconselho não não usar todo uhum, tá uhum. porque tem uma margem né que sim, os sim. bancos pedem só de 20% sobre o uhum. valor e ainda sempre fica um pouquinho lá ainda para você guardar. Sem dúvida. Agora você falou uma coisa interessante, Vanja. Existem vários locais aqui, mas você tem apenas casas em uma região da cidade ou na cidade inteira? Não, Me na conta cidade aí. inteira. Se eu quero morar no Colinos. Tenho. Eu quero morar na, no, no, no IP. Tenho. Eu, quero, IP morar, é que eu quero morar na Vila Piloto. Em Qualquer também. lugar da cidade. É, a, única, a única observação que tem que fazer é que na Vila Piloto tem casas que tem documentação e tem casas que não tem Quero morar no Jupiá. Não, não tem. Ainda? Não, ainda. Ainda. <risos> Mas se você está precisando vender sua casa, é só entrar em contato com a Avangela. Você que mora no Jupiá, na Vila Peloto, você que... A tua casa está certinha, a documentação tá ok, tá verbadinha, tudo, tudo bonitinho? Não, então fala com a Avangela. tem outra oportunidade. Hum. Aquele proprietário que está com imóvel, tá hum. pequeno, não está atendendo mais a família, hum. a família cresceu, hum. vamos escalar, pular para um imóvel melhor. Olha o seu Deus. imóvel vira negócio para o próximo imóvel. Ou seja, você não perde negócio. Nada. De boba não tem nada. Não! <risos> Vou, Jamelo, como é que te encontra? Qual que é o teu telefone? Como é que faz para fazer um negócio hoje mesmo? Começar a semana, começar o mês, assim, pô. Vai ser o último aluguel que você tá pagando. Você vai comprar um imóvel com a Vou, Jamelo como é que faz? 2104 hum. 35 71 ou na rua João Silva, 311, sala 7, no centro da cidade. Maravilha. E nas redes sociais, né? Instagram é Van Jamelo, arroba Van é Me acha de, de qualquer tudo. jeito, gente. É Eu tô na rua. Tudo. Pode me parar, que nem aconteceu esses dias lá no São Domingos. São domingos, não. Aquele bom, bom vizinho, hum. o senhor ficou me cercando na, na, na fila da carne, ah, é? eu já te vi na TV, eu quero deixar meu terreno com você. Nossa, eu fiquei feliz da <risos> vida. Ela tá famosa. É. <risos> acha, Vanjamelo, no 2104-3571 WhatsApp, Isso. liga, é, é, segue no Insta, manda DM, não, cerca no mercado, Sim. mas não deixe de fazer negócio é. com a Vanjamelo. Obrigado, Obrigada, tá? Boa semana, boa semana bons negócios.